25 perguntas que sempre te iazer su y- sabes sua resposta. Um trivial de toda a vida, mano. Y tiene 5 segundos para responder. Vale, hermano, Antes de começar é ao vídeo, subscreve te y ativa a campana para que te notifique cada vez que suba um vídeo no y. Dale, like se si te gusta o vídeo, por favor. Primeira pergunta: qual é o país mais grande del do mundo? Olei muito Segunda pergunta. Qual é o país mais pequeno do mundo? Qual é o país com menos habitantes do mundo? Qual é o país com mais habitantes do mundo? Qual é o oceano mais grande do mundo? Qual é o oceano mais pequeno do mundo? Qual é o país mais rico do mundo? Qual é o país mais pobre do mundo? Qual é o rio mais largo do mundo? Qual é o rio mais corto do mundo? Qual é o pico mais alto do mundo? Qual é o lugar mais frio do mundo? Qual é o lugar mais cálido do mundo? Qual é Zeus ser vivo mais grande do mundo? Qual é Zeus ser vivo mais pequenito do mundo? Qual é o país mais antigo do mundo? Qual é o país mais recente do mundo? Qual é a cidade mais alta do mundo? Qual é a cidade mais baixa do mundo? Qual é a religião mais praticada do mundo? Quanto mede a pessoa mais alta do mundo? Quanto mede a persona mais baixa del mundo? Quanto pesa a persona mais pesada do mundo? Quanto pesa a persona menos pesada del mundo? Quanto anos viveu a la persona mais longeva deu mundo? Hasta que é o vídeo. deixa me em comentários quantas sabias y nos vemos em o seguinte vídeo. Hasta luego.